Fala guys, beleza? Felpão aqui pra mais um vídeo E hoje o vídeo vai ser rapidinho guys Vou dar minha opinião aqui sobre o que, que eu acho Sobre essa notícia Aparentemente o Twitch vai estar tá saindo da Liquid E o Fallenzão vai estar tá entrando na Liquid Segundo o HLTV aqui, beleza? Vamos lá galera Sobre o Fallen Eu acho que qualquer, qualquer jogador Qualquer jogador não, né? Qualquer time que tem o Fallen como player Vai sair, só tem a ganhar, entendeu? Porque eu, vou, eu suponho que ele que vai assumir o papel de capitão desse time E além de ele ser um dos melhores AWPs do mundo Eu acho... Eu acredito que vai ser isso mais ou menos que vai acontecer. Em relação ao FalleN entrar na Liquid. Eu acho que é sensacional. O time só tem a agregar muito. É uma boa pra ele. O inglês, dele é, o inglês dele é ótimo. E ele é muito inteligente. Eu não sei se, por exemplo, se, ele não, se eles deixarem outro cara como um capitão. E tiver indo mal. Eu tenho o FalleN, tá ligado? O FalleN pode ser um cara que vai dar ideia dentro do jogo. Enfim. Eu acho que pra Liquid isso o cara vai ser sensacional. É uma puta aquisição. E em relação ao twists, Claro que pode ter acontecido alguma coisa dentro do time. Pode ter sido, sei lá, vontade própria dele. Ele pode ter sido treta dentro do time Ou pode ter simplesmente sido uma decisão do time Querendo mudar, querendo ter novos ares Mas eu não acho que... Eu não, eu não tiraria ele, sabe? Porque eu acho que o melhor do time pra mim é o Elige Assim, que causa mais impacto dentro do jogo E o Twitch tá muito ali nivelado com o Nathfly, sabe? Cada um vai ter a opinião de Ah, esse aqui é melhor, esse aqui é tal... Mas o Twitch é um cara que, que já caiu muito, muito, muitas vezes, na verdade, o Liquid nas costas. É, eu lembro uma época que o Liquid tomava muito, muito pau para tralhas. E o Twitch era o único cara que ia lá, mano, bagaçava, arrebentava e trazia sempre o, o time dele pra, pro jogo, sabe? Eu não, não... Se for por decisão do time, assim, eu acho que é uma decisão muito equivocada, eu não tiraria ele. Porque a função que ele faz, e claro, ele faz muito bem, cara. Se você for pegar aqui, ó, o Twitch, ele tem... Já foi o 12 já foi o nono e décimo segundo os dois últimos anos, que teve o negócio, 2018, 2019, ele foi... Estava lá no top, ele tava entre os 10 maiores jogadores do mundo e ele sempre teve o KD muito... Agora não tá tão muito alto, né? Mas o que que tá alto nessa pandemia, né? E ele sempre teve foi um cara muito de impacto e ele sempre joga umas posições que são difíceis, né? Moleque novo também, é... enfim, já tem MVP a porra toda. Eu acho que vai ser uma puta perda, tá ligado? Pros caras da Liquid. Mas eu não tô lá, não sei o que pode ter acontecido. Lá já tá também o cara ser muito bom dentro do jogo e fora do jogo, o cara ser outra pessoa, ser tóxico, sei lá, prejudicar o time. Mas eu tô supondo. De o time só ter querido... ter que, é, Quiseram simplesmente trocar o cara. Porque ah, queremos novos ares. Ou porque o Fallen está disponível. Enfim. Mas, cada um com seu time, beleza? Eu acho que a minha opinião é essa. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se você acha que a saída do Twitch. E a entrada do Falle vai melhorar o time. Ou vai deixar nivelado. Eu não sei como é que vocês pensam. É, eu acho que assim vai entrar um cara muito bom. Absurdamente bom. Mas tá sendo um cara também no mesmo nível. Enfim, vamos lá galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi curto, foi simples. E deixa seu like aqui. Tamo junto.